Como eu sempre estive na área de vendas, a gente acha que sabe alguma coisa sobre marketing de rede. Realmente eu aprendi, e depende muito de quem ensina, né? Aprendi como funciona o marketing de rede. É fantástico. Eu aconselho assim que quem tiver um pouco de ambição, um pouco de. tiver algum sonho, tiver uma vontade de algo mais, entre no marketing de rede. Meu nome é Rogério Alves Pereira sempre trabalhei na área de, de vendas e marketing, e, e a coisa mais gostosa é falar com pessoas, conhecer pessoas, e foi me apresentado um modelo de negócio é, que se encaixou perfeitamente do que eu buscava, e hoje eu tenho maior satisfação em poder ajudar os amigos, indicar para esses amigos o mesmo trabalho que eu estou fazendo porque para mim está sendo uma satisfação. E eu quero que pessoas queridas, minhas, estejam junto. Então, sempre buscamos os mais próximos. Né? O Martin marketing foi um, uma benção na nossa vida, eh, pela insistência do nosso amigo Leandro, que foi assim quem nos puxou e quem está dando suporte para a gente continuar trabalhando. E fazendo isso, nós estamos eh, conseguindo eh, atingir nossos objetivos, podendo acreditar, sonhar em programações de férias, em objetivos que antes não eram tão palpáveis. Hoje já é mais possível. Nas horas vagas eu gosto de descer no salão, jogar uma sinuca, ir para a academia, né? e sempre com o meu celular do lado, porque é muito importante ter os contatos, o WhatsApp, como o Leandro nos ensinou a estar sempre ajudando as pessoas. Então a gente está sempre atento a todos que estão conosco, porque essa é uma família, nós não podemos esquecer de ninguém. Os produtos são fantásticos, né? É, nós temos visto, nós temos utilizado, por exemplo, o Nara, nossa, ele consegue é, mostrar, porque há, no momento que a gente passa dos 40 anos, a gente começa a ver que tudo começa a cair. <risos> Então, o Nara, ele consegue, a gente consegue observar que o cabelo já começou a ficar forte, não cai mais. A gente consegue ver que o sérum, por exemplo, dá um, dá um, faz um trabalho sensacional na pele, né? Então, quanto aos produtos, eles entregam além do que é prometido. Não é somente um produto que vai custar um X e vai entregar alguma coisa parecida com o que se prometeu, não. Ele, ele promete algo e entrega muito mais.